Tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo aqui um tutorial que é um pouco diferente aqui do hino é, Alma Batida, né? Porque te abates a minha alma Beleza? A tonalidade aqui que eu trouxe é só maior Eu vou deixar uma cifra na descrição, ok? Não esquece de deixar aí o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho para receber as notificações, tá? Lembrando também que o link para você se tornar meu aluno Se encontra na descrição do vídeo Vamos lá então?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 Coloquei algumas coisas a mais, mas eu vou passar pra vocês aqui, tá? Vamos lá? Primeira coisa, a gente vai colocar a melodia no acorde. Vocês estão vendo que eu estou usando um piano? E junto com o piano tem um órgão, né? Então, assim, no dual voice aí do seu teclado, layer, seja lá como for. Se você quiser um timbre parecido, é só você pôr um órgão de fundo bem baixinho, tá? E deixar o piano aparecendo mais. Vamos lá, ó. Então, ó. Pra cair no Dó da introdução, vai ser, ó. Aí cai no Dó maior. Tá? Depois Ré com baixo em Dó. Beleza? Aí vai fazer. Ó, então, ó, de novo: ó, Si, Ré, Sol, Dó. Beleza? Ré com baixo em Dó. Aí vai fazer ó, Lá, Dó, ó, Mi. Aí vai cair no Si menor. Depois, Mi menor, tá? Aí vou fazer. Tá vendo? Ó? Sol, Si, Ré. Aí você vai fazer o Lá aqui, ó. É. Tá, é. Beleza? Vamos pegar de novo, ó. Pra cair no Dó da introdução, bem devagarzinho, tá, ó. Caiu no Dó, beleza? Aí faz o Ré aqui, beleza? Aí vai fazer agora, ó. Si menor. Mi menor, tá? Ok, vai fazer. Aí, ó. Passar mais uma vez devagarzinho, tá? Pra vocês pegar, porque é um pouquinho diferente, né? De novo, ó. Qualquer coisa diminui a velocidade do vídeo pra pegar, tá? Fazendo um acorde cheio pra vocês verem o que que tá rolando, ó. Aí pra finalizar e entrar na música faz. Tá, ó. A gente costuma muito nessas frases, Tá? Usar apenas parte do acorde, né? Tá vendo que nem eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, isso aqui era um Lá menor, né? Sol com Si, Dó, Ré e Sol. Só que eu fiz. Aqui, ó, Dó com Mi, tá vendo? Cai em Sol. Dó com Mi. Sol. E aí depois aqui, ó, Ré com quarta, Ré. Ó. Mi menor. Ré com Fá sustenido. Beleza? Vou fazer mais uma vez aqui agora pra finalizar, ó. Ah, então, é pra isso que eu fiz essa entrada. Tá vendo? Se, se tu me ama, beleza? Agora daqui pra frente vai ser só acorde, tá? E aí vai ficar mais fácil. Então, só, só maior, né? É, se tu me ama, Sol, Lá menor. Adeus, suplica e não percebe. Aí vai pro Ré, tá, ó É, confiando fica eu não sei cantar a letra Aí repete, né Em suas promessas Depois a gente vai dar uma crementada aqui Cadê a letra? Que são muito ricas Infalíveis Aí, ó, Ré Ré com Fá sustenido Sol Vai ter um outro manto, ó. Tá? Vamos pegar essa parte do se Tu Mi Alma aqui, que esse negócio aqui vai ficar legal, hein? Vamos lá. Vocês vão fazer, então, ó. Si Tu Si Tu Beleza? Ó. Si Tu minha Alma Beleza? Si tu, Alma Lá menor Adeus suplica Si menor Aqui vai ficar legal fazer um cromatismo, ó. Se tu alma a Deus e não recebe... Tá vendo? Si. Si bemol menor. Si menor. Si bemol menor. Lá menor. Ré. Ré com Fá sustenido. Sol. Sol com Dó. Sol. Aí volta pra cá, ó. De novo, Lá menor, Si menor, aí vai vir Si menor, Si bemol menor, Lá menor, Ré, Ré com Fá sustenido, Sol, Sol com Dó, Sol, até aqui. Mais uma vez, bem devagarzinho, tá? Si, tu, minha alma. A Deus suplica, deixa eu ver a letra, e não, e não recebes, aí vai para Ré, confiando, Ré Fá sustenido. fica, Sol, Dó, Sol, Sol, aí vai vir aquela entradinha, ó, é, cadê a letra? Em suas promessas. menor de novo, que são muito ricas em fá e em fá, livres, beleza? Ré cadê a letra? pra ti valer, eu não sei cantar essa música pra ti valer aí ó, de novo ó com sol Sol. Aí você vai fazer aqui agora ó, Sol com quarta Sol com quarta Sol, Lá menor Sol com Si Dó, para ficar De novo, ó, vamos pegar esse final vem Pra ti valer de novo ó. tá? então vamos lá ó. É, cadê? infalíveis pra te valer porque te abates ó minha alma aí aqui vai ficar mais fácil te comove Cadê, perdendo a calma, não tem medo ah, cadê a letra, porque <risos> é bem cedo, Jesus virá. Beleza, arranja aqui, vamos pegar isso porque te abates. Dó, porque te abate, eu me perco com a letra, galera. É, Ré com baixo em Dó. Tá? Se eu falei Dó com baixo em Ré em algum lugar, e tá errado, tá? Então, ó. Dó. Ré com baixo em Dó. Si menor. Mi menor. Lá menor. Ré com Fá sustenido, Sol com Sol Sol Aí vai vir ó Tá vendo? Ó? Sol com quarta Sol Lá menor Sol com Si Dó De novo Ré com Dó Si menor Mi menor Aí pro finalzinho Porque bem cedo os vão virar Vocês vão fazer Porque é bem cedo Porque bem cedo. Tá? Eu vou fazer só a primeira parte, porque o restante é só repetição, tá? Então, ó, vamos lá dos... Porque minha alma, ó. Porque minha alma... Se tu minha alma... Nossa, sou ruim de letra da harpa, hein? Se tu minha alma... Sol. Adeus... Si menor E não recebes Ré Ré com Fá sustenido Confiando fica Viram essa parte? Ó? Eu vou tentando passar os detalhes Tá? Ó. O charme é isso aqui Tá? Tá? parecer gospel, né? Ah, vamos lá. Ó. Se tu me ama, a Deus suplica, e não recebes, confiando se com Beleza? Em tuas pro I'm who he comes. Porque bem cedo Jesus virá Beleza? É, eu fiz alguma coisa diferente aqui Lembrei Foi do Lá menor pro Ré que Fá sustenido Que eu não sei onde tá Te comoves, tá? É Ali eu fiz assim, né? Cadê? Porque te abates Ó oh, minha alma te comoves, aí eu fiz. Então, ó, eu tava no Lá menor, eu fiz Lá, Sol, Fá beleza? Ok. Aí, aquela ideazinha de novo. Ok. Beleza? É, acho que dá até pra colocar alguma coisa de blues aqui. Deixa eu ver. É meio treta, né? Fazer o um lick de blues e cair no Lá menor, né? Deixa eu ver. Tá? Isso aqui, ó. É isso aqui, ó. A alma, aí eu fiz, ó. Tá, ó, de novo, ó, tá, ó, a, a, a tão amada, impossível, incrível apogiatura. É só se escorregar da boba aqui, tá? O pessoal me pergunta como se fosse uma coisa do outro planeta. Eu vou montar um curso de apogiatura, vender por mil reais pra pessoa aprender a fazer isso, ó. <risos> Ah, vamos lá, Sinto minha alma de novo. Ó. minha alma, beleza? Só isso. Adeus, suplica. Aí na outra parte a gente vai normal, tá? Porque te amantes, ó minha alma, te comoves. E na cama, dê na cama, dê papá. Beleza? Bom, a ideia é que é trazer aqui um, um pouquinho de, de, de tempero para a música, né? É lógico que eu não consigo escrever exatamente isso aqui na cifra, tá? É complicado escrever arranjo em cifra, é difícil. Mas se você assistir aqui esse vídeo aqui, decorar bonitinho, você vai conseguir tocar tranquilamente, beleza? Bom, não esquece de dizer, tá? De onde você está assistindo esse vídeo? Para mim é interessante saber, tá bom? E manda um salve aí, tá? Pra mim também é lá, né? O pessoal só me xinga nos comentários, pô. Fala uma palavra boa lá, né? Abençoa. Fala assim, ó, eu te abençoo, filhinho. Igual o Lucas Canieri, fala comigo. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês, tá? Eu tô com uma lista de louvores que vocês já me passaram aqui. Tô ouvindo pra tirar, tá bom? Mas em breve eu vou estar tá gravando mais aí. Beleza? E se vocês gostaram dessa ideia doida que eu fiz aqui... Eu posso aplicar em outros hinos da harpa aí também, tá? Porque esse aqui eu toco com ele a silva desse jeito, né? E aí eu trouxe esse arranjo, entendeu? Mas a gente pode colocar também no Alvo Mais Que a Neve, Rude Cruz, entendeu? A gente pode fazer aí um, um, um catado aí. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!